Bom, é, estamos aqui hoje no que a gente chamou de oficinas Wikimedia e Educação, a educação livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. Eu sou Giovana Fontenelle, que entrou em contato provavelmente com muitos que estão aqui. É, eu sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, né, do Grupo de Usuários do Wikimovimento Brasil. E ali eu, eu deixo também o meu nome de usuário, na oficial da equipe é, do WMB, e o meu e-mail caso vocês queiram entrar em contato comigo. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer ao Wikimovimento Brasil por ter organizado esse evento e agradecer, principalmente, ao Leuralso e à Flávia por estarem participando, por terem topado participar dessa primeira oficina. E agradecer a todos os professores que estão aqui, né, educadores que estão aqui, ou pessoas que se interessam pela área. E também agradecer, especialmente, aquelas pessoas que se propuseram a compartilhar esse evento é, fora da nossa bolha, fora da, do, dos contatos do Vic movimento Brasil. Né? Então eu imagino que algumas pessoas aqui eu não conheça, mas espero conhecer agora que nós estamos em contato. Tá? É, bom, essa é a primeira oficina. A ideia é que daqui para frente seja uma oficina mensal que aconteça sempre na terceira quarta-feira do mês. É, a programação de hoje, então, é da Agora das duas horas até as duas e meia, uma introdução geral e uma apresentação. É, depois a gente vai ouvir um pouco do Lirãocio e a experiência dele na Faculdade de Casta e na São Caetano. É, depois vamos ouvir um pouquinho da Flávia, em cursos de História na UFSC, né, na Faculdade Federal de Santa Catarina. E depois a gente vai ter um tempinho de discussão livre com algumas questões, tá? É... Esse evento, então, é organizado pelo Grupo de Usuários do Wikimovimento Brasil, com apoio do Grupo de Usuários Wikipédia e, e Education. Tá? E aí, é, bom, eu vou, tenho dois slides aqui para falar um pouco dos objetivos dessas oficinas, e aí depois eu queria fazer uma apresentação geral, é, pedir para que vocês, é, quem quiser, claro, nem né, todo mundo é obrigado a fazer isso, é, se apresentarem, falar o nome de vocês, e da instituição que vocês é, vêm, ou falar alguma coisinha assim, só alguns segundos, porque né, nós temos aqui umas 30 pessoas se todo mundo falar um minuto, da meia hora. Então, uma coisa rápida, é, se vocês toparem, claro. tá Bom, mas primeiro eu queria falar os, os objetivos desse nosso encontro, é, primeiro de tudo, é, do meu lado e do lado do WMB, o objetivo desses, desses encontros, dessas oficinas, é principalmente auxiliar quem utiliza as plataformas Wikimedia com propostas educacionais. E isso não são só educadores, é, mas também pessoas que se interessam pelo assunto e que se, é, que se propõem a ajudar. Né? Então, nós temos muitos voluntários, Wiki, embaixadores, que a gente chama, que também trabalham com educação, apesar de não serem formados na área. Então, essas pessoas também estão englobadas. E aí, o nosso papel e a nossa, a nossa vontade aqui é, de fato, auxiliar essas pessoas é, com organização, com ideias o que vocês precisarem, tá? é que, né? É, bom, o nosso segundo objetivo é estimular o uso de formatos alternativos de ensino. Eu acho que principalmente nesse momento de é, pandemia, que está todo mundo em casa, os alunos não estão é, no ambiente usual de sala de aula, então a gente tem que pensar em novos formatos de ensino. Então a gente está aqui também um pouco pensando nisso. Também o objetivo é apresentar um panorama renovado dos programas de educação nas plataformas do Wikimedia, porque nos últimos anos isso tem mudado bastante. A é, Wikipédia sempre abre muito espaço para novas tecnologias. Então, a gente vai apresentar um panorama renovado. É, um, um dos objetivos também é dar voz aos educadores das, que estão presentes nessas plataformas. Às a gente faz um trabalho de formiguinha ali, que as pessoas não necessariamente vêm de fora da nossa bolha da nossa instituição, então dar voz para esses educadores, mesmo para esses professores, entender as dificuldades com as quais vocês têm passado, né, que os educadores têm passado, tentar dar soluções e formar uma rede de apoio também. né? Então, estar tá sempre conversando, estar tá sempre entrando em contato com vocês. É, essa rede de apoio é, vai funcionar, então, tanto na página oficial dessas oficinas, aqui tem um link encurtado para quem quiser é, acessar, que é uma página na Wikiversidade. Também vamos ter um grupo de educadores é, e interessados que vai ficar no Slack da MinimB. Aqui também tem um link encurtado para quem quiser entrar. É, eu sei que alguns dias atrás eu enviou um e-mail com um link e esse link para algumas pessoas estava dando um problema. Isso já foi arrumado, então se vocês quiserem entrar agora esse link, eu acredito que esteja dando certo. Se não estiver dando certo, me mandem uma mensagem que eu insiro vocês lá, tá bom? E como eu disse, a gravação desse encontro hoje vai estar, desse encontro hoje e de todos os outros encontros no futuro, vão estar disponibilizadas no Wikimedia Commons e no YouTube do WND. Tá? E agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, só, como eu disse, alguns segundos cada um, porque de fato nós temos um tempo um pouco apertado. É... Não sei se alguém quer começar, não sei como a gente. <risos> é... Talvez por ordem alfabética, não sei. Aqui, acho que o primeiro seria Alessandro, eu acho, não sei se você quer. É, boa tarde, eu imaginei que eu fosse o primeiro mesmo em ordem alfabética. Então, meu nome é Alessandro, eu sou professor do curso de agronomia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu tô querendo começar essa, a utilizar o Wikipédia para para atividades de ensino, né, eu já sou, fiz algumas revisões, algumas contribuições, mas eu quero trazer isso para, para as atividades de ensino. Né? Legal, obrigado, Alessandra. É, em seguida, o Alexandre, o André, se quiser. Oi, Giovana, tudo bem? Tudo bem. É, boa tarde a todos. É, então, eu já utilizo a, a Wikipédia, já sou usuário assim, há vários anos, já tenho bastante contato com os projetos né, da Fundação, mas mais recentemente eu tenho começado a utilizar para fins acadêmicos e de pesquisa e tenho procurado me envolver né, com os projetos é, é, da Wikipédia na educação. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos Eu sou professor da faculdade de engenharia mecânica Da Universidade de Campinas Da Unicamp A gente recentemente começou um, um, um projeto De pesquisa na área de, de gás e óleo E um dos objetivos desse Projeto é de fato a parte de Disseminação e foi levantada A possibilidade de usar o Wikipedia como, como meio para fazer Essa disseminação De conteúdo de avanço na, na, na área De gás, Então acho que é por isso que eu vim me interar aqui. Obrigado. Imagina, espero que consigamos fazer esse, essa, essas atividades com vocês. É, temos aqui a Carol, que vai falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. É, sou professora do Instituto Federal de São Paulo e tenho um interesse em utilizar as plataformas para ensino e por isso estou aqui mais ainda como uma curiosa. Para saber como Obrigada. funciona. <risos> bem-vindo. Obrigado. É, temos dois Eduardos aqui, Batista e Nuno Moura, meu antigo professor também. Olá, eu sou o Eduardo Batista. Estão me ouvindo? Sim. Tá, eu sou professor na Estadual de Goiás e esse é meu primeiro contato com alguma com iniciativa com, com a Wikipedia. Estou ah, tá aqui para aprender mesmo. Ai, que bom, bem-vindo. Obrigado. Oi, eu sou o Eduardo Nuno Mura. Desculpa estar com a câmera desligada, mas acho que é porque eu estava com o Teams, e é a plataforma que a gente usa lá na Casper Líbero, onde eu dou aula em jornalismo em ambientes digitais, e sou colega do Lira e do Pechansky. Abraço a todos, e em especial a Giovana, que já foi minha aluna, lembro muito bem. Uma grande aluna, por sinal. Até mais, pessoal. Obrigada. Muito bem. Agora é a Emília, eu acho. Gente, boa tarde, porque como eu sou Maria Emília, eu achei que eu estava lá no M. Então, eu sou Maria Emília Vasconcelos, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e já vim utilizando há quatro semestres a produção de verbetes como Ai, processo de avaliação na disciplina de História e Cultura so Brasileira e desenvolvo um projeto de extensão que é para produzir é, e corrigir verbetes, né? É, que envolvam a, a, a, as discussões sobre a abolição da escravidão e o processo de abolição. E estou muito empolgada em participar, mas tenho tido muita dificuldade em publicar os verbetes na plataforma da Wikipedia. Bom saber sobre isso. A gente pode, com certeza, conversar sobre como ajudar você. É, é muito legal o seu trabalho, gostei. de ouvir. É, agora, Felipe, tem dois... Não, é só um Felipe, na verdade, dois vezes aqui. Então, boa tarde, gente. É, eu sou Felipe, sou professor de física e já utilizei no ensino básico algumas algumas vezes, correção mais a comunidade, né, estudar como a comunidade funciona e tal. E estou fazendo um. um estou tá, na última, que minha apresentação vai ser sobre a Wikipédia, então estou me inteirando, entrando mais os movimentos. E agora é bom, a professora Amília falou ali, né? acabei de aprovar um um artigo numa revista falando sobre relações etnico-raciais na Wikipedia, inclusive. Ah, então, é muito interessante e depois nós vamos ter que conversar, professora. Legal, muito obrigada, Felipe. É, aí a próxima é a Flávia, mas eu acho que a gente ficou a Flávia, porque ela vai fazer a apresentação. E aí agora, acho que o Chico. Não sei se você falar alguma coisa, Chico... gente, é, eu não mais para assistir hoje, eu participo da Wikipedista há ah, 14 anos e mais para participar e apoiar no que puder no contato com a comunidade mesmo. o Chico faz parte do WMB também, do Movimento Brasil e está bastante envolvido nas atividades é, de educação também então, é bom que todos vocês conheçam ele aí agora tem o João que então você quer falar alguma coisa? Aqui? Ah, pessoal, é, boa tarde a todas e todos. Um abraço aqueles que já conheço, aqueles que não conheço também. Então, eu sou o João, sou do Wiki Movimento Brasil, é mas também professor na Faculdade Caspelíbero, colega do Liralcio e do Eduardo Nunomura, também ex-professor da Giovana. É, e é um prazer aqui participar desse evento e construir essa rede com vocês. Obrigada, João. Acho que agora é a Kaori, depois a Karina. Olá, boa tarde. Eu sou Kaori Kodama, eu sou pesquisadora e professora do programa de História das Ciências e da Saúde da Fiocruz. E estou aqui para aprender porque a gente... É, no programa, está pensando em ampliar um pouco mais é, atividades ligadas à divulgação pelo Wikipédia. É isso. Estou aqui para perguntar. Bem-vinda. Obrigada. Agora é a Karina. Olá, boa tarde. Uh, eu estou aqui porque eu conheci a Wikipédia e as plataformas de uso em educação, quando eu fui estagiária de, de docência no programa de pós-graduação em saúde pública da USP. E aí eu pude desenvolver, um, junto com algumas monitoras do curso de nutrição, na disciplina da professora Ângela Cuenca, algumas, é um projeto é, onde os alunos da, do curso de graduação da USP puderam editar, é, criar, revisar verbetes, relacionados à nutrição. E aí eu gostei do, do projeto, continuo é, me inteirando com a Wikipédia, e estou aqui como curiosa para aprimorar o, o que eu pude aprender naquela experiência. Legal, bem-vinda, Karina. Obrigada. Agora é a Kátia. Bom, boa tarde a todos. É, uhum. Eu sou professora no curso de fonoaudiologia aqui do campus de Bauru, e na verdade eu estou aqui também para aprender, né, tem o Alexandre aqui que já se apresentou no nosso campus, que já tem um trabalho grande com a Wikipédia, e eu pretendo trazer isso para o ensino e com o envolvimento dos meus alunos de iniciação científica, e a área que eu pretendo né, é, trabalhar é na audição na criança. Ah, muito legal, projeto bem legal, gostei. Obrigada, Cássio. É, agora a Lília, por favor. Acho que a Lília tem duas, né? Cássio? Bom, boa tarde a todos. Eu sou também da, da Faculdade de Odontologia de Bauru, né, da, da FOB USP. Já tive contato com o Alexandre, né, na, na FOB, nos trabalhos que ele envolve eles têm nos ajudado bastante. Uh, quem me trouxe aqui a essa reunião hoje foi a Thais Morata, que ela deve se apresentar daqui a pouco, está aqui presente também, e estamos tentando fazer um trabalho, né, é, utilizando a Wikipédia na, na, na sala de aula, né, em outras atividades também. E com relação à iniciação científica, a gente está desenvolvendo trabalho na área de audição e, e idoso. Né, a, a audição relacionada ao envelhecimento Nós temos já alunas de iniciação científica Com bolsa Pibic Então acho que está crescendo né? O nosso envolvimento está crescendo Mas estou também aqui para aprender tá bom? Obrigada, Lilian é, tô... Agora a Lilian Viana Olá, boa tarde a todos Eu sou Lilian eu trabalho como bibliotecária na ECA, na USP e eu também faço doutorado em ciência da informação, em apropriação social da informação E aí eu tenho particularmente um interesse em pensar essas relações da UIC com a sala de aula, com a biblioteca participando dessas relações Então eu estou aqui para aprender também Obrigada, Lilian, a gente tem conversado bastante né, sobre as bibliotecas da USP, obrigada por comparecer é, aí, acho que o próximo é o Leraus, mas eu vou pular você, Lira, <risos> que você vai apresentar. Então, o próximo é o Lucas. Boa tarde, eu sou o Lucas, eu sou graduando em História na UFSC, sou Wikipedista desde 2018, quando eu participei do projeto que a Flávia Varela coordenou, né, junto com o professor Rodrigo Bonaldo, de Teoria da Senhora na Wikipédia. Hoje eu... Opa, acho que fechou o áudio, Lucas. Oi, é, então eu participei do projeto né, coordenado pela Flávia na e hoje eu tenho um projeto de história pública que é o História na Wiki junto com o Pedro, que deve estar aqui em algum lugar é, e também é, meu trabalho de é conclusão em cima da Wikipédia também então é, várias interlocuções com a plataforma aqui Luiz Felipe, se você quiser falar é, Boa tarde a todos, é, sou professor de História Moderna na Unifesp Campus Guarulhos, é, a gente desenvolveu um projeto é, lá no Unifesp, na área de História Moderna, é, ligado à Wikipédia na universidade, a gente teve muita ajuda do João, que auxiliou o processo, ajudou a gente a pensar algumas coisas e etc. É, esse projeto envolveu três professores, eu, o professor Bruno Feiter e o professor Max Mendes, é, durante quatro semestres, ó, que cortou meu som aqui. É, é um pouco para discutir uh, com vocês. É isso. Obrigado, viu? Obrigada, Luiz. No meu caso, eu sou docente de fotografia um curso técnico e estudo o é, ensino e a docência no curso técnico, então eu quero conhecer a Fernanda. Bom, eu queria falar rapidamente sobre é, um panorama renovado das plataformas é, Wikimedia que nós usamos com fins educacionais. Então, nós temos eh, hoje em dia três principais que eu considero, que é a Wikiversidade, a Wikipédia e o Outreach Dashboard. É, aqui é bem interessante porque nós estamos trazendo hoje a Flávia e o Lira, que são dois professores que usam, eh, o Lira usa bastante a Wikiversidade e a, e a Flávia usa bastante a Wikipédia para falar da utilização desse, dessas duas plataformas como é, portais de organização é, educacional para esses, esses programas de educação o dashboard que é, um, é uma plataforma de controle de atividades que é bem interessante para quem quiser começar a fazer essas atividades e uh, bom é, desenvolver alguns projetos tentando entender acompanhar as atividades dos alunos tá? é... Bom, a Universidade e a Wikipédia são duas plataformas de organização para esses educadores, é, são lugares para disponibilizar conteúdo para alunos e são duas plataformas muito interessantes também porque elas, a Wikipédia principalmente, é conectada com todas as outras plataformas abertas da, do universo Wikimedia, então é, dá para fazer, é, montar projetos muito interessantes. Isso eu vou, estou só mencionando Lira e a Flávia vão falar um pouquinho melhor sobre as experiências deles e aí vocês vão poder ver. É, e aí, pensando em atividades mesmo, assim, mão na massa, nós temos também a Wikipedia novamente aparecendo como uma, uma plataforma interessante, é, Wikimedia Commons, que é, é a plataforma multimídia, né, que guarda todos é, os áudios, os vídeos, as imagens que a gente vê ilustrando as plataformas, é, e o Wikidata, que é esse banco de dados, que é bastante interessante para, por exemplo, quem está usando quem utiliza a área de biológicas, trabalhar com espécies, é, trabalhar, por exemplo, a gente tem muito historiador aqui, então trabalhar em como a construção da... como o conhecimento é construído. Então, é uma plataforma que é um pouco mais nova, mas é bastante interessante. Wikimedia Commons é bom também para espécies, para áreas biológicas, é, também para uh, ilustrar formas geométricas, de vez em quando, ou... ou é, fórmulas para a área de exatas também, é, só mencionando algumas. Temos também aqui, bom com um pouco mais de atenção, Wikidata, é, como eu disse, uma plataforma nova, então muita gente aqui talvez não conheça, mas é uma, uma plataforma bastante interessante porque estrutura informações e ajuda alguns robôs, um wiki que a gente chama aqui de, de robôs do bem, né que fazem algumas edições... É, de estruturação da plataforma, que ajuda nesse é, na atualização dessas informações em todas as plataformas Wiki, de forma até multilingue. Então, é um tipo de plataforma que é bastante interessante para se utilizar nos projetos de educação. É uma plataforma que também ajuda na acessibilidade, porque permite que não só robôs leiam, mas pessoas que têm algum tipo de outra dificuldade, por exemplo, que não, uh, que não enxergam ou que não... É, possam, é, por exemplo, aproveitar de alguma maneira a a, a Wikipédia de forma tradicional, o Wikidata consegue promover e ajudar né, nessa, nessa questão da acessibilidade. E ajuda também com algumas ferramentas, como o Embabel, que oferece rascunhos de verbetes em determinados tópicos. Né? Isso é bastante interessante, porque eu sei que tem vários professores que começam nas plataformas Wiki, justamente é, pedindo para os alunos iniciarem, criarem verbetes páginas novas sobre determinados assuntos. Né? Então, o Emabel é essa ferramenta que oferece um rascunho estruturado com algumas informações que ela extrai do Wikidata, e aí o aluno não precisa necessariamente começar o verbete do zero. Né? Ele já entra ali com um rascunho estruturado, com aquele modelinho Wiki. Então, é uma ferramenta bastante interessante para quem é, quem quer começar no, com não quer começar com os alunos do zero, tá? E aí, quem tiver interesse no EmbaBel em específico, pode entrar em contato comigo, depois que a gente é, consegue dar uma orientação melhor de como usar a ferramenta. E como eu disse, também tem o dashboard, que é uma é uma plataforma interessante para a gente medir a quantidade de dados que foram adicionados, quais alunos editaram, o que, que eles editaram... Ah, e aqui eu coloquei errado, desculpa, gente, mas é quando eles editaram também, tá? Então, é realmente uma, uma ferramenta de acompanhamento. E aqui eu trouxe uma, um gráfico e até agradeço ao Tiago, que acho que ele está aqui na reunião também. Ele postou esse dia assim, num grupo que a gente tem é, de quimidistas, é, falando dos acessos dessa dessa página de, da, da, do verbete de mitocôndria na Wikipédia. E eu trouxe só para ilustrar para vocês, eu acho que aqui, assim, a gente já tá com pessoas que editam há algum tempo, né, a maioria das pessoas não não é nova, aqui já tem alguns programas de educação, então vocês já devem imaginar, ou já devem saber como a coisa funciona, mas esse gráfico é bastante interessante porque ele mostra os últimos cinco anos e mostra como as ondas de acesso dessa página, né, Que mostra exatamente o número de acessos dessas páginas, como elas acompanham os semestres letivos, né. Geralmente, a onda do primeiro semestre é sempre maior do que a do segundo semestre. Então, é, de fato, a gente vê aqui que a Wikipédia faz bastante diferença é, em assuntos é, educa educativos, geralmente é o primeiro acesso que jovens em idade de formação é, procuram quando eles querem estudar. Né? Eu sei que tem muitos professores aqui de universidade, mas acho que, acredito que isso se reflete tanto no ensino fundamental e no médio, como em universidades também. É, e aí eu vou falar rapidinho do panorama brasileiro é, de programas de educação. É, eu considero que as atividades começaram em 2011 e de lá para cá tem momentos diferentes de atividades, né, de uh, de acompanhamento dessas atividades, desenvolvimento dessas atividades, mas a, existe desde 2011 e é uma rede de colaboração on-week, né, em que usuários, professores e instituições, é, elas hum. integram e, se, e conversam, né? É, esses embaixadores online, que eu chamo aqui, são de fato os voluntários do wiki que se comprometem a ajudar as instituições e os professores, e aqui o WMB entra dentro dessa aba, né? Eu entro dentro dessa aba também, apesar de ter uma formação, é, além de jornalismo, eu também tenho uma formação em história, né? Também como educadora, também é, fiz a licenciatura, mas como Wiki, como é, pessoa desse universo, eu acabo entrando meio que na aba de embaixadora também, de certa forma. E nesse panorama, nessa nesse guarda-chuva, também tem algumas brochuras e outros, é, outros tipos de informação que foram desenvolvidas nos últimos anos. Né? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É, bom, aqui tem esse pequeno desenho sobre o que eu considero que é o panorama brasileiro dentro das, das plataformas Wikimedia. Né? Ele é formado então, por educadores, pelos embaixadores, né, que são os voluntários Wiki, e pelas instituições. É, então, é preciso que os três colaborem para que esses programas é, de educação funcionem bem. Né? E aqui eu trouxe um antes e depois, né, eu acho, eu acredito que antes das plataformas Wikimedia, é, o modo que a educação... É, se desenvolve ou se desenvolvia, né? acho que ainda se desenvolve porque né, de fato as plataformas Wikimedia estão longe de ser utilizadas em massa com, é, em, em programas de educação mas claro que o caminho é esse né? as pessoas já usam para procurar informação é, é preciso então que se faça um proveito educacional ativo em relação a isso mas eu considero que antes é, os alunos e os educadores e, é, todo o universo educacional se centrava é, na instituição, né, e hoje em dia, a, por causa das plataformas Wikimedia, a, a gente considera que, através desses programas de educação, o que se encontra no centro da lógica educacional seria, então, o conhecimento, né, e aí, é, é, no entorno desse conhecimento estariam as instituições, os educadores, os estudantes e outros que aqui a gente pode colocar, por exemplo, os embaixadores na wiki, os voluntários na wiki mas também outros tipos de material e qualquer outra coisa que possa agregar a esse universo. E aí, como eu disse, é, também tem vários materiais que vocês podem encontrar nas plataformas Wiki para ajudar vocês nessa, nessa entrada desse universo. Então, temos brochuras como Avaliando a qualidade dos artigos na Wikipédia, Princípios básicos para professores, como usar a Wikipédia como uma ferramenta de ensino, estudos de caso com professores ensinando como os professores estão ensinando com a Wikipedia, Wikipédia de A a Z e Wikimedia na sala de aula. Essas brochuras são um pouquinho antigas, agora que o Movimento Brasil é, está se colocando de uma forma diferente, um pouco mais profissional, é, nós estamos envolvendo novas brochuras para auxiliar vocês, então nós também vamos é, disponibilizar e avisar vocês quando essas brochuras e esses materiais novos estiverem é, disponíveis. E claro que sempre acompanhando o que vocês têm a dizer. Então, se vocês tiverem dúvidas ou colocações, ou quiserem fazer algum tipo de sugestão para essas brochuras e para o nosso trabalho, nós também estamos sempre bem abertos. E aqui, rapidamente, só falando alguns, possi algumas possíveis, alguns possíveis tipos de atividade que dá para se desenvolver nas plataformas. Dá para ter seminários tem as suas classes usuais, normais, e mencionar a Wikipedia as plataformas Wikimídias como uma possibilidade. Grupos de discussão, tem é, caminhadas fotográficas para quem quer mexer é, com, é, às vezes, com história, com monumentos, por exemplo. Ou então, com, isso é uma coisa bastante interessante para quem é da área de biológicas. É sempre importante, a gente sempre sente muita falta de ilustração para espécies de animais. É, então, Sair por aí fotografando, por exemplo, pássaros, fotografando espécies diferentes, subindo essas imagens no Wikimedia Commons é sempre interessante. E o jeito mais tradicional também são as maratonas de edição, são de fato é, aulas que são organizadas para que se edite sobre determinado assunto, né, sobre determinado tema, sobre determinado universo. E aqui, é, bom, nesses últimos nove anos de é, atividades educacionais na Wikipédia brasileira, é, eu fiz um levantamento né? e já participaram 18 instituições, já se formaram 24 grupos de estudo, 42 professores com quatro monitores, já tivemos 61 embaixadores e mais de 100 programas, cursos e classes, né? então é um levantamento bem legal, é, claro que isso vai aumentando ao longo dos anos e algumas instituições professores, etc, saem, mas outros entram, então é sempre um panorama em construção e sendo renovado constantemente. É, aqui alguns, algumas instituições, então nós temos, por exemplo, a Universidade Estadual de Santa Cruz, com 18 programas, a Universidade de São Paulo com 7 programas, e aqui eu nem coloquei... É, de fato, o um, CP de Neuromática esse centro de pesquisa que a gente começou algumas atividades do WMB, que tem alguns programas separados, que são bastante bons também tem a Universidade, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com três programas, e aí também, por exemplo, a Federal Santa Catarina, com sete cursos, a Universidade de São Paulo também tem mais nove cursos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro com oito, e a do Rio Grande do Sul com 23 cursos. Então, a gente vê aí, claro, é uma tendência meio Rio-São Paulo, e a gente queria ter também uma atividade maior em outros estados. É, a gente conversou aqui, algum, algumas pessoas se apresentaram do no norte do no nordeste, seria muito interessante se a gente pudesse, de fato, é, ter mais diversidade e ouvir educadores de outras áreas também, de outras áreas do país, né, de outras regiões do país. E aqui é, é o meu último slide, que, é, bom, eu falo da Faculdade de Casper porque eu fui, é, como né, alguns professores aqui, o Lira, o Nuno e o João foram meus professores quando eu estava estudando em jornalismo. É, foi lá que eu encontrei a Wikipédia, das plataformas Wiki, e aí agora estou aqui nessa posição hoje. E é um, um estudo de caso bem legal, porque é uma faculdade é de comunicação, então é, as plataformas Wikimedia acabam que, que funcionam muito bem nesse, nesse universo, né, nesse meio. E a faculdade, através de todos esses 23 programas que já realizaram, é, usam todas as plataformas, tem diversos formatos diferentes de programa e atividades, várias áreas do conhecimento, né, comunicação, artes ciências sociais, propaganda e marketing, é, promove várias parcerias, como, por exemplo, com o Museu do Ipiranga, é uma parceria bem legal que a gente tem na junto, que começou também com a Casper e com o João, que estava aqui falando. E... Bom, tem todos esses números, né? É um número bastante expressivo. Nós estamos falando das plataformas do Wikimedia, da Wikipedia, que é geralmente é a primeira a ser acessada pela, pela, pela maioria dos estudantes, né? Então, por exemplo, mais de 17 milhões de a, visualizações, é, mais de é, 1.600 é, editores são alunos, né? Então, bastante, bastante conteúdo. E aí eu termino com esse slide justamente porque quem vai falar agora é o Lira, e ele é um professor da Casper Líbero também, então eu trago esses números para que ele possa, então, falar um pouquinho agora do, do, das atividades dele na Casper e na Ação Caetano do Sul, e aqui eu deixo meu contato novamente, para quem quiser entrar em contato, e digo que no dia 15 de julho nós temos é, mais uma outra oficina, que é a segunda oficina, que provavelmente vai contar com o Valério, que é um professor que está aqui também ouvindo a gente, conversando com a gente, e com a diretora do Museu Paulista, do Museu de Piranga, falando em como é, juntar, então, é, o, mundo da, o universo da educação, os programas de educação com instituições de patrimônio, instituições culturais. Então, vai ser uma conversa bem legal também. E, Lira, agora eu te passo a palavra, se você puder é, apresentar, por favor. Para a minha apresentação aqui. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite da Giovana, o movimento Wiki Movimento Brasil, os colegas, né, que estão aqui. E eu na verdade eu eu, eu trabalho mais com a Wikiversidade, Então eu acho que a eu acho que talvez seja interessante essa pluralidade assim, de, de gostos com relação à plataforma, né? Eu tenho uma certa... <risos> Me sinto mais à vontade assim, com o Wikimedia Commons e a, a Wikiversidade. Eu vou tentar explicar um pouco porquê e de onde veio isso, né? Então, fiz uma apresentação, sou sociólogo, sou professor de sociologia. E, sociologia e comunicação, né? Eu fico meio híbrida, assim, minha formação, e eu dou lá na Casper desde 93, e na Uskis desde 1997, né? Já faz um tempão, assim. Então, vou mostrar um pouco dessa minha experiência. Na verdade, eu acho que o meu foco sempre foi é, recursos educacionais, eu acho que eu sempre foquei nisso, né? E quando fui para para o Wikimedia, as plataformas o Wikimedia, eu acho que eu acabei ficando nisso também, nesse né? foco. né E eu, vi, eu sempre ouvia falar muito de excedente cognitivo, cultura da participação, e aí eu comecei a perceber uma coisa que era um, Eu acho que eu estava eu com um conceito equivocado da, do que eu estava fazendo, porque eu acho que todos devem concordar que a gente já era já foi de uma época em que a culpa pela dificuldade de aprendizado era sempre jogada no aluno. Então, existiam bons e maus alunos. Eu sou de uma época que era assim, né? Havia um bom, havia o bom aluno e o mau aluno. Depois, eu acho que o foco veio todo para o professor. Então, existem bons e maus professores. E aí, todo o foco era você... Não, você tem que ser um bom professor. E a gente esqueceu que, na verdade é, é o, o ambiente em que essas que o encontro ocorre é que tem que ser bem pensado. Então, eu acho que eu ainda estou, talvez, na lógica de que o professor ainda tem que ser... A culpa é dele. Mais ou menos assim, eu acho que eu estou um pouco... Eu ficava muito preocupado com a questão dos recursos né que eu, que eu apresentaria para os alunos. Eu sempre fiquei muito preocupado com isso. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos... Uh, uh, o, o que isso me ajudou a desenvolver algumas coisas, mas eu acho que também estava o erro do que eu estava fazendo. Né? Eu vim aqui eu acho que mais para falar dos defeitos meus, assim, do que da, da, das coisas positivas, né? Mas é que eu acho importante. Estou abrindo aqui os slides, esperando ele entrar no primeiro slide. Não sei se vocês estão é, vendo o slide de apresentação. Ainda está no slide 16. Acho que tem um delayzinho. É um Meio forte aqui. Pronto, agora está na. Agora Bom, meu nome é Lira Girardi Júnior. O pessoal me conhece por Lira, né? Vocês vão ver que está um delay aqui que eu já ampliei a tela. Vamos ver se eu consigo. Me adaptar aqui a. Né? Bom, eu vou falando e depois vai aparecendo, mas eu comecei trabalhando com uma plataforma Wiki chamada Tidly Wiki. Eu já era... Eu dei aula junto com o professor Sérgio Amadeu, da Silveira, e ele tinha... Ele focava muito na questão da, das plataformas Wiki. E aí foi, acho que, a primeira vez que eu comecei a entrar em contato. E eu, e eu comecei a desenvolver esse interesse pelas pelas plataformas wiki, né? Pessoal, sinceramente, eu não sei se é o LibreOffice aqui, eu vou tentar abrir um, um outro arquivo. Deixa eu ver se melhora. Desculpem, deixa eu só tentar esse formato. Acho que aqui também... Tá mais... Ah, é, agora está mais rápido. <risos> é que eu tava usando o LibreOffice ali, eu acho que deu um probleminha. Bom, então, eu tava aqui, né? É, eu, eu comecei a trabalhar com o Tidri Week, queria é, essa página chamada Sociologia, que era uma brincadeira com Sociologia. E, e aí comecei a desenvolver. Os alunos até usavam assim para estudar para prova. Como eu estava falando para vocês, era muito no sentido de recurso educacional aberto que eu pensava. Depois eu passei para o Tumblr. Os alunos davam risada, assim, porque o Tumblr nessa época eles associavam com adolescentes de 15 anos, assim, de, falando de bandas, né? Eles achavam engraçado isso. Eu usei o Blogspot um tempo, que era mais fácil de fazer, então tudo era focado... E aí, no contato com uma colega, a professora Cândida, da Ana Casper, ela me apresentou assim, formas de trabalhar com o WordPress, né? E aí eu criei esse blog no WordPress, aí foi onde eu me estabilizei, desenvolvendo o blog que acabou dando muito certo. Mas, novamente, repetindo para vocês, né? recursos educacionais. Eu, eu vou falar, dar uma informação agora, que depois eu acho que vai ficar interessante de entender. Eu gosto muito de trabalhar com meme. Eu levo muito a sério assim, os, os gêneros é, digitais. Né? Eu acho que eles são uma forma de comunicação importante. E aí eu criei um Instagram... É, chama se chama Tiozinho do meme Sociológico, a gente faz umas coisas assim, às vezes sem pensar direito também, eu botei esse nome aqui, muito provavelmente, o é pessoal estranha, assim, a questão até de autoridade, quando você dá um nome assim, mas eu coloquei essa questão de tiozinho por uma questão geracional, é justamente a dificuldade às vezes que a gente tem de comunicação com os alunos, e eu... E, e eu pensei muito nisso, assim, uh, esse gap que às vezes acaba ficando em, de comunicação. Eu achei que o tiozinho, ele representava um pouco isso, mas de uma forma irônica, né? De uma forma irônica. E, e aí, desse blog que eu montei, é que eu acabei migrando para o Wikilivros primeiro. Então, basicamente, eu segui esse caminho aqui, não foi exatamente assim, né? Mas não era bem uma linha, assim, tinha mais coisas aqui no meio. Mas eu sou bem recente na Wikilivros e na Wikiversidade. Sou bem jovem, assim. Isso aconteceu porque eu tive contato com o João, né, o João Pechansky, E eu via os projetos que ele desenvolvia. Mas num primeiro momento, para mim, aquilo era... Assim... Difícil de entender no começo, assim, não que seja mais fácil agora, mas eu achava bastante difícil no começo entender a organização do processo todo, né? Eu ficava impressionado e lentamente pedindo conselhos, é, meio de embaixador mesmo, acho que ele fez esse papel, né? de me apresentar e lentamente eu ficar entendendo. Eu acho que o desafio dessas plataformas é você vencer uma certa barreira inicial de sensação de dificuldade, de entender a lógica do, dos processos, né, de cada uma das plataformas. Então, o que aconteceu comigo? Né? Bom, então aqui ó, é a minha conta de usuário e essa questão de ser caó. Para mim, as plataformas... Wikimedia, elas são caóticas, assim, sinceramente, assim, é o, é o caos aquilo ali. E num primeiro momento, eu me perdia muito dentro dela, e aí eu comecei a criar uns links aqui para saber o que eu tinha feito, o que eu estava participando, né? Outra coisa, eu tinha colocado algumas informações aqui sobre... sobre minha formação, já recebi um comunicado aqui, ó. Lembre-se que essa página não é sua, né? Aí você já fica, opa, deixa, deixa eu entender melhor aqui. Então você vai recebendo essas dicas, às vezes as dicas meio agressivas até, e, mas você vai entendendo, né? E você vai vendo que realmente é complexo, mas saber lidar com essa complexidade é uma forma de literacia. Eu acho que a gente pode pensar muito nesse sentido, é uma forma de literacia digital, né? De um letramento, assim. E aí eu acabei optando por alguns espaços que eu me sentia mais à vontade, que eu já vinha desenvolvendo. Então eu fui para o Wikilivros, foi meu primeiro movimento, né? Daí para o Wikiversidade, depois eu vou mostrar qual curso eu fiz. Wikimedia Commons, porque eu gostava muito de fotografar e eu tinha alguns materiais didáticos, Aí eu achava uma, também uma coisa simples para mim. A Wikipédia já não era um, um, algo com que eu me envolvia, assim, que eu estava interessado nesse momento. Eu fiquei mais aqui, eu me sentia mais livre nesses, nessas três plataformas. Né? Aqui é o meu curso atual de Sociologia e Comunicação, que ele está baseado no Wikilivre, então tem uma espécie de uma. uma trans. transwiki aqui, vamos dizer assim. Embora muito do conteúdo que eu coloque aqui tenha sido tirado do livro, né, então não é exatamente uma transmídia, mas. ou transplataforma, né, mas. E, e aqui eu coloco o meu conteúdo. Então esse é o um material que eu estou usando hoje. Os alunos, o material que eu tenho colocado aqui, ele foi feito para a em celular. Minha preocupação básica era criar conteúdos que os alunos pudessem acessar enquanto vinham para a aula ou enquanto estavam no transporte e que eles pudessem ter acesso, né? Era bem esse foco mesmo. Uh, eu estava bem focado nisso. Um didático, um aspecto didático, mas acesso por celular. E, e aqui, eu vou começar a, a contar umas coisas que, que viraram um problema para mim. É, primeiro, eu gostava muito de usar meme. Só que aqui nessas plataformas você não, não pode usar, né? porque se... Na, na, nos blogs que eu usava, era campeão de romper com direito autoral, né? Assim, você ah, vira e mexe, você dá um exemplo, você acabava usando material com copyright. Então, aqui o que eu fiz? Eu tirei uma foto da minha gatinha para eu poder fazer um meme livre. Né? Então, é o único meme que eu fiz até agora, mas, mas só vocês ter uma ideia, né? Se você acho que o meme é um recurso interessante, você vai começar a ter problema de copyright. Então, como gato, gato é um ser que possibilita você fa fazer quase tudo com a imagem dele, né? E a minha gatinha costuma ajudar bastante nesse aspecto. De repente, eu criei uma foto livre para poder fazer o meme, né? E aqui é um um arquivo de áudio das aulas, é uma espécie de podcast. Eu tenho até vergonha de chamar de podcast, né? É, mas que os alunos têm gostado, assim, bastante. Eu, eu fico até constrangido, assim, porque, na verdade, eu pego, comento a, a aula, né? Assim, de uma vez só. Não tem vinheta, não tem quase nada, assim. Mas é, é interessante, porque o podcast é um instrumento importante. Só que, assim, todas as gravações que eu faço, eu faço no Anchor. E aí, eu tenho que converter para o um formato log, né? OGG, que é o formato livre. Aí, eu levanto esse áudio no Wikimedia Commons, né? E aí, eu, embito, eu, eu incorporo aqui. Então, eles têm o conteúdo e... Tá, vamos chamar aqui, vai de um, um podcast, vai uma parecida com isso. Então, eu, eu, recentemente tem sido essa, essa minha experiência. Então, aqui vocês estão vendo, né? Eu tenho que usar o conversor para todo o áudio que eu faço. É, e isso eu já acho que é uma literacia importante, né? A gente conhecer melhor os formatos livres, a dificuldade, às vezes, de você entender direito a importância dos formatos livres, né? e como convertê-los. A liberdade tem um preço, né? É importante a gente entender que quanto mais livre você, recursos livres você usa, mais você tem que acabar entendendo um pouco mais né, do que são as plataformas e os formatos, né? Então, acaba sendo uma, uma, como se fosse quase uma meta-aula. Você fala disso, mas tem que explicar também por que, que você está fazendo isso? Porque você está usando esse recurso. Né? Então, acho interessante. E aqui, o que, que acontece? Isso aqui, por exemplo, é um texto que eu fiz. Né? Um prechinho né? de um texto que eu fiz. E essa setinha está mostrando o quê? Eu levantei eu levantei alguns verbetes que não existem em português. né? Para que a gente pudesse ou fazer o perfil de um do autor que a gente estava usando ou criar verbetes criar verbetes né? era meu projeto, aí eu integraria o a Wikiversidade com a Wikipédia era esse o meu propósito né? e aí eu botei um e-mail aqui que eu recebi eu cheguei até a reunir os alunos as alunas ah, vamos fazer? Vamos. Aí veio a pandemia. <risos> Aí veio a pandemia e... Aí uma aluna mandou um e-mail que eu achei engraçado. Ela falou, essa sua aluna, a gente fez as... a reunião para traduzir verbetes tal. Queria saber se o projeto vai continuar durante o período de quarentena. Porque se tinha marcado de conversar com a gente. Fiquei muito interessado. E acho que vai ser uma forma interessante de matar o tempo durante esse período tão tedioso. E, e, e isso eu achei muito interessante, porque a questão do tempo, né? É, quando eu fiz todo esse material, eu dava aula todos os dias, manhã e noite. Então, você vê que tem tenho, tenho a motivação, talvez a motivação é em primeiro lugar, mas assim o tempo é uma coisa que eu acho que muitas pessoas... assim esbarram assim, né, falam, poxa, vou fazer mais isso, né. Às vezes eu acho que é uma coisa que quando você fala em Wiki, o pessoal sente um pouco, né. Essa aqui são as minhas colaborações no Wiki Media Commons, eu já coloquei um vídeo com a Giovana, ela deu uma palestra sobre o projeto Glam, eu já fiz uma palestra sobre divulgação científica, e eu deixo tudo em formatos abertos aqui, né, acesso aberto no Wikimedia Commons. É, não consegui fazer experiências com os alunos ou amadurecer melhor essa, essa experiência. Esse é um curso de humanidades digitais que eu fiz e aqui os alunos participaram. Só que qual foi que eu chamo mostro eu ficava muito sem graça de botar, que era o nosso programa que estava fazendo, era o programa de pós-graduação em comunicação da USCS, São Caetano do Sul, eu fiquei meio sem graça de colocar aqui, deixei na discussão, um monte de coisa eu fui colocando na discussão, e aí os alunos, as alunas... Quando eu falei que ia fazer isso, teve gente que pediu para sair do curso, assim mandou e-mail, falou, ah, não, acho que eu não vou fazer não. Aí, conversando com o pessoal, é, eu consegui reverter um pouco essa expectativa e eu acabei criando uma página, que era uma página meio template. Então, tudo que eles precisassem usar nas páginas que eles fossem criar, cada aluno pegou três três temas para ajudar a desenvolver. Então, eles se sentiam inseguros, porque ah, não, mas será que eu vou conseguir fazer Ah, o, a linguagem, a linguagem da, de edição, ah, é muito complicado, como é que eu faço isso? Então, o que que eu acabei fazendo? Eu fiz uma aula template em que todos os recursos que eles poderiam usar, estava aqui, era só vir aqui e fazer meio um recorte e cola e substituir a informação. Isso aqui ajudou bastante, ajudou bastante, né? Houve uma sensação de, no primeiro momento, falar: ah, não vai dar certo, não vai dar certo. E, mas deu no fim, deu. O pessoal aqui são os alunos que participaram, as alunas a cada um tinha um projetinho, eu pedi para eles puxarem a, a discussão dos temas, né, para os projetos deles, então tem algumas algas que não tem ninguém, porque não tinha, não tinha ninguém, assim, não fechava nenhuma alga com o projeto, e a gente aproveitava que enquanto eles estavam fazendo o curso, eles aproveitavam esse conteúdo para o projeto deles, né, acho que não, acho que foi foi uma experiência bem sucedida a gente conseguiu esses esses dados aqui né eu criei um dashboard tudo isso aqui o, o João que que acabou o João Pechance, que que acabou me indicando como fazer né aqui só para vocês perceberem que boa parte da edição ao menos a estrutura da edição eu acabava fazendo e aí o pessoal sentiu um, um pouco de confiança de entrar e, e complementar né? só para vocês terem uma ideia e aqui é um projeto, ó, aquele projeto de transformar ó, o meu curso na Wikiversidade é, para verbetes da Wikipédia, eu já criei o dashboard dele foi copiado <risos> copiado da, da Flávia assim, né? eu brinco assim descaradamente copiado da ideia, né eu só mudei um pouco aqui a estrutura tudo aqui que eu fiz foi na verdade assim eu vejo um projeto eu achei o design bacana, eu vou lá copio o design e vou tentando aprender como edita aí eu misturei a o projeto dela, dela né? Esse, o projeto da teoria da história na Wikipédia. E aí eu estou tô, tô, tô tentando desenvolver aqui, mas remix, remix total. Assim. Aqui foi um primeiro editatona que eu ajudei a organizar junto com a Giovana, lá na USCS, né? Acho que foi a, uma iniciativa, assim das poucas, assim, que ocorreram lá, né, assim, regional. Aqui foi a... são os dados, depois eu deixo esses slides, se vocês quiserem ver. E aqui são as, as mulheres, né, que nós escolhemos para perfilar. Então, essa experiência aqui foi bem interessante, e só que com a pandemia ela ficou um pouco prejudicada, né a gente dá um foco muito regional e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso na Wikipedia quando você dá um foco regional um foco regional eu acho que a gente acaba tendo uns problemas eu posso estar equivocado com relação a isso mas a gente começa a ter alguns problemas da questão da relevância e e da, da de como considerar a importância da pessoa porque às vezes ela, ela tem uma importância regional mas ela não chega a ponto de, de, daqueles níveis que você tem de edição da Wikipedia. E aí, eu acho que é outra coisa que a gente sente, um, eu acho um pouco, eu, menos, me senti um pouquinho, achei um pouco delicado isso, assim, uma questão que eu pensei bastante, nesse né, esses critérios de, de relevância e de importância. Né? E aqui no final, é, eu montei eu, de novo, o João né, me ajudou a construir essa categoria, onde eu agrego o material em formato livre que eu venho produzindo, ou que a gente vem produzindo né, na USCS. Atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa. Então, então é, deixa eu voltar aqui. Atualmente, Giovana, eu já estourei o tempo. É, a gente atrasou um pouquinho no geral, por causa das coisas que aconteceram, mas aí, então, é. a gente a está gente um pouco atrasado, mas é, se você quiser... Tá mas não, é só concluir, não, só concluir. Uhum. Eu, a gente está é, desenvolvendo na USP a, uma tentativa de transferir o arquivo memórias do ABC para... Wikimedia Commons, oh, Deus, não deu nada certo, assim, pela dificuldade, eu acho que outra questão de literacia, direito autoral, outra questão muito complicada que a gente precisa entender super bem. E, e eu tenho um, um projeto do ensino médio de iniciação científica, que o Rodrigo, que é o, o aluno, ele está uh, levantando os verbetes de São Caetano do Sul. A gente está tentando ver um padrão de verbetes que você tem na região do Grande ABC. E a gente está concluindo esse projeto. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu acho que eu trouxe mais problemas aí do que <risos> algum Não, mas tipo a ideia de orientação. É essa. A ideia também é pensar nos problemas, né, porque os problemas provavelmente são compartilhados por todos, são dificuldades que todo mundo é, enfrenta, né, no começo, é, como você disse, as plataformas Wikimedia às vezes são, é, é um desafio para quem, justamente para quem é novato, para quem quer entrar nesse universo, então, tipo, as nossas oficinas, justamente, é para pensar isso e ajudar quem, quem está enfrentando isso. Então, eu gostei bastante, obrigado por ter apontado tudo isso, eu espero que a gente consiga de fato, não só é, mostrar, mas conseguir ajudar é, todos vocês, se vocês passarem por essas é, dificuldades. E esse projeto que você falou aí no final, eu quero saber mais, uhum. <risos> E obrigada pela sua fala. É um prazer obrigada. sempre é, trabalhar com você. E aí, agora eu peço para a Flávia apresentar. Peço desculpa pelo atraso, eu sei que a gente está um pouquinho atrasado. É, mas se você quiser falar agora, Flávia, fica no se quiser compartilhar também os slides. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá. É, também agradeço a Giovana pelo convite, o pessoal do Movimento Brasil também estar aqui nessa oportunidade falando um pouco de um dos projetos que eu desenvolvi na Unicamp, que é o projeto Teoria da História, que é um projeto de extensão universitária. É, eu vou começar aqui falando então um pouco da origem desse projeto e depois do desenvolvimento dele. Deixa eu só compartilhar aqui. Se vocês não verem o que eu estou falando, aí vocês me avisam. Espera é, é. aí. Tá hum. Dá para ver a página? Assim. Tá? Então, essa daqui é, foi o o primeiro projeto né, que eu desenvolvi na Wikipédia que foi, que deu origem a esse projeto Teoria da História na Wikipédia. Eu sou professora de Teoria da História na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2015. E muito parecido com o que o Lira falou, né, eu, eu tinha assim, quando eu entrei para ser professora, é, sempre ficou muito na minha cabeça, ah, os alunos reclamam muito de provas, reclamam muito das atividades avaliativas e coisas do gênero, então eu procurei isso. não solucionar, né, mas tentar achar uma, alguma alternativa nesse sentido. E pesquisando e tal, eu tive contato com o, o trabalho da, da Juliana Bastos Marques, que editava Verbete na Wikipédia, edita até hoje, né. E eu tomei aquilo como inspiração, né? Para trabalhar numa disciplina que me foi dada, que é a história da atividade ocidental, que eu não sou especialista. Então, assim, foi uma grande. Foi um grande desafio para mim, porque não era a minha área de atuação, é uma área que eu gosto bastante, mas do qual eu não tenho formação de mestrado e doutorado. E essa foi uma das. Para mim, né, foi muito desafiador, porque os alunos, eles. Escolhiam aquilo que queriam editar, né, basicamente. Claro, eu tentava identificar, fazer os verbetes e tal, que eles poderiam editar, mas, às vezes, o assunto fugia bastante do meu domínio. Então, eu, era um, um momento também de aprendizado para mim, né. Acho que trabalhar com a Wikipédia sempre teve esse, esse lado para mim muito bom, porque eu estou sempre aprendendo, porque eu preciso orientar de alguma forma os alunos, né. Então, é, essa era uma, uma disciplina, portanto, do, do, da primeira fase, o que também era bastante difícil, porque os alunos eles estavam entrando na universidade, estavam ainda se adaptando né, ao que era, o que era, que que era escrita acadêmica, o que era ler textos acadêmicos. É, então, isso trazia uma dificuldade adicional, né, nesse sentido. E também como uma forma de organizar todas essas dificuldades, né? o que eu fiz, aqui a gente trabalha com o Moodle, né? que é um, uma, uma plataforma na qual disponibiliza textos e tudo mais. Então, eu fiz uma, uma espécie de tutorial né? é, para ajudar os alunos com alguns vídeos, algumas dessas brochuras que a Giovana mostrou. E dava, assim, uma aula bem explicativa e rápida também sobre plágio, né, que é uma das coisas que a gente, que eu trabalhei muito, é... conto também na, no Projeto de da na Wikipédia, reconhecer o que é plágio, né, saber, não cometer é é plágio, é, aí tinha sobre plágio, tinha sobre como editar de fato na Wikipédia, que muitos alunos eram leitores, né, como aquele gráfico já mostrou, né, muitos alunos são leitores da Wikipédia tradicionalmente, mas eles não sabem editar na Wikipédia, sabem que é fácil, né, sabem essas coisas. Mas, é, e, e a partir disso eles iam, é, eles iam aprendendo, né, praticamente por si mesmo, porque nessa época não tinha, eu não trabalhava com nenhum embaixador, não, não trabalhava com nada, né, era o que eu sabia da Wikipédia, que não era muita coisa, e, e, e o que eles aprendiam, tanto que nesse primeiro momento a gente não trabalhava com páginas de testes, né? que, foi, que é onde a gente desenvolve agora todos os verbetes da, da teoria da história. A gente trabalhava no Word, né? então eles iam escrevendo no Word e eu ia revisando o que eles iam escrevendo, tudo no Word, né? que é muito mais difícil, depois eles tinham que passar para a Wikipédia e, e, e tal a gente fazia assim, né? Eu fiz isso durante alguns semestres, 2015 até 2017, né? Que foi quando eu ministrei essa disciplina. Depois ainda bem que foi um professor, um professor da área foi contratado, né? E daí eu eu saí dessa disciplina, mas fiquei com aquela questão, né? Poxa, agora não vou mais editar, que seja, né, que é, o trabalho que eu fazia nessa disciplina de, de História da atividade Ocidental, ele fazia parte de prática componente curricular, que é um, um adicional que tem que ser feito em disciplinas, aqui da UFSC, de carga horária né, extra, e que a disciplina de teoria da história não tem, né, porque a disciplina teórica, nenhuma disciplina teórica tem isso. Então, a partir disso que eu montei o projeto de teoria da história junto com o meu colega de área e também o Rodrigo Bonaldo. Então, todas as... Todos os verbetes que nós editamos tem essa marcaçãozinha aqui, né? Esse verbete faz parte do projeto, né? Na página de discussão a gente deixou o, esse, esse banner, né? E aqui tem a... Na, na página também né, tem o, o tanto de verbete que nós conseguimos editar. Sempre foram poucos, né? Na verdade, no começo, eu acho que eu, eu também subestimei bastante a plataforma, né? E a capacidade que eu tinha de orientar todos esses alunos em, em verbetes muito diferentes, né? Vários verbetes com assuntos muito distintos. E aí eu fui enxugando, né? No primeiro momento eu trabalhei em sala de aula. É, a construção dos verbetes. A construção dos verbetes era semestral, então desde o primeiro dia de, de aula... Até o final, que era quando eles faziam as apresentações, que era muito legal. Eles mostravam, falavam sobre é, a, né, a experiência deles. E era uma forma também de eu avaliar como é que estava indo a atividade, né? Mas é, depois eu fui cada vez mais diminuindo, né? Antes eram grupos de alunos, assim, tipo, não sei, sete, coisa do gênero. Depois foram grupos grandes de... 15 alunos, que era uma disciplina com 45 alunos, Na né? disciplina de primeira, primeira fase, então sempre bem, bem lotada, né? No último nós fizemos três, três verbetes, né? Que são, são verbetes extensos. Todos eles são verbetes bastante de forma geral são verbetes bastante extensos e foram trabalhados ao longo do, do semestre, né? E daí, daí veio a partir de 2018 eu comecei o projeto teoria da história na Wikipédia. aí já não vinculado mais a uma disciplina então ele é um projeto é um projeto de extensão o que traz assim outras dificuldades que não são da, da disciplina né na disciplina a gente sempre tem primeira fase 45 alunos a, a disciplina de teoria da história que eu ministro que é, que é um que é da quarta fase normalmente eu tenho em média 30, 35 alunos, então, assim, uma quantidade razoável de, de possíveis editores, né? É, e no projeto, isso já muda, porque são, de fato, voluntários que se interessam por isso, né? que se interessam em, em praticamente doar o tempo. Claro que todo aluno da graduação, ele tem uma carga horária a cumprir né, de extracurricular. Então, o projeto, ele também serve a esse fim, né? Mas ele é tão trabalhoso, é tão trabalhoso editar nesse formato que a gente criou, que acaba que se a pessoa, de fato, não, não tem bastante interesse, ela não, não edita, né? Que foi algum dos problemas que nós tivemos também ao longo do projeto, que depois eu vou comentar melhor, né? Bom, essa é a página do projeto é, que, que a gente tem e tem algumas informações que depois eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui o os slides. Dá para ver o, o PowerPoint? Dá para ver, sim, Flávia. Dá ver, sim. Então, tá. então o, o projeto ele é, como eu já falei, né, coordenado por mim pelo meu colega de área, o Rodrigo Bonaldo. E ele conta com três monitores. Ele é um projeto de extensão, é, registrado e tal, e nós conseguimos também bolsas de extensão, o que foi bem importante, porque nós pudemos ter esses monitores, que são pessoas que auxiliam é, os, os editores na edição de verbetes, apesar de que algum deles também se tornaram editores de verbetes. Mas esse trabalho, portanto, de suporte né, ao aluno editor, ele é feito através dos monitores coisa que na disciplina eu não tinha, né? E eu acho que os alunos penaram bastante, cuidado nesse quesito, que tiveram que aprender tudo sozinho. né? Então, a gente tem três monitores, as primeiras duas monitores que começaram com o projeto é a Daniela Campos Dias e a Sara Pereira Marcelino, né? são alunas da graduação, e depois o Pedro Toniaza Teres também foi incorporado ao grupo. Né? Quando a Daniela acabou não, não podia mais assumir a bolsa, vem para algumas questões e... Aí abriu essa vaga, né? Ela continuou como monitora voluntária. Né? Então nossa equipe é uma equipe assim, pequena e grande ao mesmo tempo, né? Somos cinco pessoas, é coordenando e postando esse projeto aos editores. Né? É, o, o projeto. Ele tinha como principais objetivos né, a disseminação do conhecimento histórico para amplas audiências, esse sempre foi um dos nossos objetivos, né? Produzir conteúdo de qualidade num tema que já é... Assim, que praticamente todo aluno da graduação fala que é difícil, que é teoria da história. E é, são raros os alunos que têm facilidade no curso de história, né? A gente recebe alunos, por exemplo, de filosofia e já, já, já não tem tanta dificuldade. Mas é, é raro o aluno do curso de História que não tenha dificuldade na área de Teoria da História, né? Não acha a disciplina difícil, né? tem que estudar e acompanhar bastante, né? Mas é, a gente queria disseminar né, o conhecimento nessa área, né, na área de Teoria da História, e também despertar o um interesse para a área de Teoria da História. que funcionaria, que, normalmente o que a gente faz aqui são grupos de, de estudos, né? tem lá a agenda do grupo com vários textos para discutir etc, etc e o projeto de extensão ele buscou é, fazer isso de uma forma diferente né? através das reuniões do grupo, mas as reuniões seriam de edições de verbete então seria, é, o objetivo dele também era juntar essas pessoas interessadas em teoria e colocar elas para editar na Wikipedia né? é, nesse novo formato que não é um formato só de discussão, mas também de produção de conteúdo, né? Que dá um, bem mais trabalho, né? Então, o, o, os objetivos gerais do projeto foram esses no início, né? É, eu queria, e isso mudou, né? Eu vou falar isso depois, também. muita coisa mudou, foi mudando, né? Que, que no começo a gente não, enfim, era a primeira vez que fazia um projeto desse gênero, né? A gente não tinha muita, muita experiência, né? E tudo foi mudando à medida que as pessoas foram editando e a gente foi vendo o que, o que dava certo e o que dava errado, né? É, eu queria mostrar para vocês o, o vídeo que nós fizemos do, do projeto, mas eu, eu tentei passar aqui com a Giovana e ele não passava o som, né? A gente tem ele... De mostrar aqui. A gente tem ele com legenda, né? Tá legendado. Só que a legenda tá em inglês, porque a legenda em português nunca foi habilitada pelo YouTube. A gente legendou também em português. Mas, não sei porquê, não não foi, né? Então, vai ter aí para vocês acompanharem no... em inglês. Deixa eu ver, pera. Que para vocês conhecerem também um pouco do pessoal que fez parte dessa nossa primeira turma, assim, né? Esses foram as nossas primeiras cobaias. É, todos eles enfatizam bastante essa questão do acesso, né, de, de, essa questão da história pública, né, de tornar o acesso, aquilo que é produzido dentro da universidade, acessível para outras pessoas na Wikipédia. Né? Flávia, a gente deixou é, o link do vídeo aqui, Talvez seja interessante o pessoal ver ah, né, depois é. o vídeo, tipo, com o áudio. Isso. Vem. Aí, aqui, a gente mostra um pouco dos, dos verbetes, né, e tudo mais. Ah, é interessante também que... quero mostrar um pouco dos verbetes para vocês. Que o... As, as duas bolsistas iniciais do projeto a Daniela e a Sara, por exemplo, elas foram minhas alunas na história da atividade ocidental assim, né, de... já sabia mais ou menos o que que é então a disciplina foi bem importante nesse sentido de, de uma primeira experiência, né o como é que a gente faz assim dentro do, do projeto, né, é um projeto de extensão que ele atualmente dura um semestre, né, cada, ou seja, cada semestre a gente tem um conjunto de verbetes que são editados, né, o, o que a gente já viu que é muito difícil, né, é muito difícil e não funciona muito bem, por quê? Porque o projeto, ele mudou bastante na sua, nos seus objetivos de produção de verbetes, né. Eu vou apresentar aqui os verbetes que nós editamos, vocês vão ver que são poucos, são, né, às vezes chega dois verbetes por semestre. Por quê? Porque esses verbetes são verbetes que a gente tem o objetivo de destacar eles, né, que eles sejam aquele tipo de conteúdo que pode ser avaliado pelos pais da Wikipedia, que é considerado um conteúdo relevante para a plataforma, etc. É, então, de forma geral, os verbetes são bem extensos e dão muito trabalho, né. É... Então, esse um semestre acaba sendo muito pouco para a produção de todo esse conteúdo, né? É, porque tem que ser referenciado, tem todo o trabalho de colocar na plataforma, tem todo o trabalho de escrever, de reescrever, escrever, reescrever, escrever, né? E por assim vai, né? É, então, mas a, a escolha do verbete, ele... Basicamente, a gente tem, assim, tem várias reuniões ao longo do semestre todo mês, mensais, né? Todo mês a gente tem uma reunião presencial. Agora, com essa, né, toda essa questão, não, isso não está acontecendo, né? Mas, é, de forma geral, o nosso cronograma é esse, uma reunião por semestre, no qual a gente projeta o verbete, não né, projetou, né? Projeta o verbete e comenta o verbete em grupo, é, a partir daquilo que está sendo produzido. Né? Nossa primeira reunião... Essas primeiras reuniões, né? Normalmente começam para acolher aqueles participantes, ver quem, ver quem está interessado, qual é o tema de interesse e tal. Depois tem, tem a capacitação desses editores, que é feita pelos monitores. Aí eles aprendem como editar na Wikipédia, o que fazer, o que não fazer, a né, questão do commons, que é uma dificuldade muito grande. A gente teve essa dificuldade bastante dentro do do projeto, né, de entender o que, que é a imagem para é o direito autoral, o que, é que não é. Muitas das vezes as pessoas acham que está na internet, tá a internet é livre, né, mas não funciona assim. É, então, tem essa capacitação desses, desses alunos que normalmente não são wikipedistas, né. É, todos, acho que todos aqueles que chegaram até nós não eram wikipedistas anteriormente, a não ser aqueles que tiveram contato com a wikipédia através da disciplina que eu ministrei. Então a gente também capacita é, Wikipedistas né? A gente está tá, tá alimentando um pouco isso também né? Então é, nessa primeira reunião tem é isso Aí depois vem essa parte da capacitação E depois a gente começa a construir de fato O que vai ser o verbete E essa é a etapa mais difícil Que é, a, que é fazer o índice do verbete A gente sempre começa fazendo o índice o, o que, que deve ter nesse índice, né? Como é que deve ser contada a história desse, desse permete? Isso é algo que a gente já teve muita dificuldade também, principalmente por, não, no processo de votação, de, de destaque, né? Da, das pessoas da comunidade falando que o conteúdo que a gente produzia é, ele era é, ele por exemplo, a gente, para dar um exemplo mais concreto, né, a gente tinha a, a mania né, de fazer um, uma, uma, uma entrada né, no índice de que eram os, os lugares, né, os, digamos assim, as abordagens nacionais. Como é que tal país aborda esse, esse tema? Né? Por exemplo, em história global, acho que ainda está até assim. A história global foi muito que editamos, né? Como é que esse tema é abordado nos Estados Unidos? Como é esse tema é abordado na Alemanha? Como é esse tema é abordado não sei onde? E daí falavam que, ó, mas isso daí, né, então por que vocês elegeram esses países, né? E nos outros países? Será que não tem nenhum tipo de discussão? Porque é, muitos países a gente não tem como ter acesso à bibliografia se ela não é em inglês, né? Ou em alguma outra língua mais acessível, por exemplo, Coreia, China, Rússia, né? Então, essas questões foram colocadas também pela comunidade, a gente anda repensando bastante essa forma de apresentação da informação, né, de organização e de peso, né, questão do, do peso da informação. Então, isso é o que a gente vai aprendendo com, né, com a comunidade mesmo, a, a entender o que seria, então, um verbete, um índice de um verbete, um bom índice de um verbete, né, essa é a parte mais difícil de de entender. Depois é ler e escrever. Então, né? então, a gente vê esses verbetes, normalmente nós apresentamos aos voluntários uma lista de verbetes que nós gostaríamos de que, for, que fossem editados, mas Obviamente, né, essas coisas sempre ultrapassam aquilo que a gente, a gente pensa, né? Então, muitos alunos chegam com, com ideias na cabeça deles, assim, né? Eles vão lá, vão na Wikipédia e acham aquele vervejo e querem editar aquele vervejo. Mas já teve caso a gente falar que não tinha condições. Porque tem vervejos que, que, assim, dariam uma extensão né, um tamanho muito grande que a gente não tem condições de fazer, né? É, então, alguns a gente também recusa e tal. Mas, de forma geral, a gente tende a editar aquilo que os alunos possuem interesse em editar, né? Claro, sempre pensando, né? Se tem o hiperlink vermelho já na Wikipédia, se existe aquele conteúdo em outra língua, também às vezes não tem na, na lusófono, né? Mas existe nas outras, então a gente tem esses, esses cuidados, né? E um cuidado adicional é que a gente precisa ter, é sobre justamente o, o tamanho do verbete. Né? Por exemplo, esse daí que eu coloquei foi uma experiência que a gente começou, né, o Filosofia da História, deu uma chamada para voluntários né, do Filosofia da História, que nós tínhamos um editor, um aluno do, do mestrado né, em filosofia, que ele queria editar esse verbete, mas nós achávamos que era um verbete muito longo, né, que era impossível de ser editado por uma pessoa só. Então, nós fizemos essa chamada de voluntários para ver se existia alguma outra pessoa interessada também em editar esse verbete. Foi aí que, a gente, que nós começamos a abrir também para outros editores que não aqueles residentes em Florianópolis. E nossas primeiras turmas de edição foram só com pessoas que moravam aqui em Florianópolis ou tinham, é, tinham comissão, né, ou aqui na, na região, né, e tinham condição de, de acompanhar presencialmente as nossas reuniões mensais e de receber a capacitação também presencialmente, né? Então, a partir desse, desse, desse verbete, a gente teve essa ideia de, de, de abrir para outros lugares. O que acabou sendo, assim, muito bom, em algum sentido, desse, desse verbete, a filosofia da história deu super certo, né? A, a editora super comprometida e tal mas outros bebês não deram certo, né, porque a gente não tem esse contato diário, a gente não, né, não se conhece, digamos assim, né? não está sempre em contato nas né, reuniões, o contato virtual ele é muito diferente do contato presencial, né? não, é insubstituível, é outra coisa, e isso gerou dificuldade no projeto, né, Então assim tem, tem, tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona, né. É, a gente sempre pedia, então, que os usuários, na hora de. os interessados, né, na hora de, de escolher o verbete, a, vissem a qualidade do verbete, né? A gente nunca editou verbete que já tinha um conteúdo razoável, né? Ah, esse daqui tá legal, né? Não, não precisa. Não é, digamos assim, não é exaustivo, né? Mas não está ruim, então não, não há necessidade de mexer, né? assim, ao menos não nesse nível de edição que nós gostaríamos. Então, uh, a gente sempre teve esse cuidado também de ver verbetes que precisam de falta de reformulação e na medida do possível incorporar aquilo que já existe no verbete, o que às vezes rapidamente não dava, porque muitos verbetes tinham conteúdo, mas o conteúdo não era referenciado. Então, se não era referenciado, a gente descartava aquele conteúdo, né? então, Nem sempre dá para manter aquilo. Muitas das vezes a gente branqueia né, a página completamente e começa do zero, né? Aquilo que, que nós temos, né? É, nós também não temos a prática nos verbetes, nesses verbetes que a gente desenvolve, de fazer tradução, né? de outros verbetes. Isso a gente vê, né, eu já, já, já presenciei ele também né, no destaque, né, a questão de votação de verbetes destacados. Acho que isso nem era, não sei se era destacado, era bom aqui, mas ele era uma tradução, basicamente uma tradução da Wikipédia em inglês. Né? Acho que isso seria bem interessante trabalhar em cursos de letras, né, esse, esse tipo de diversão. Né? Mas para, um, para o nosso, como história, a gente está mais é, preocupado com outras habilidades, né? Por exemplo, desenvolver leitura, desenvolver a escrita, né? a, escrita a, a escrita, nesse caso, é a escrita do, de passar das palavras do outro, para, né? das palavras do outro para, para as suas palavras, que é um processo muito difícil e que isso é um processo de aprendizado que os alunos sempre têm bastante dificuldade, né? Trabalhar o processo de... essa questão de plágio, tudo isso, né? É, então, aqui a gente tem a... no nosso caso, eu coloquei aqui nossa equipe de editores. A gente vê aqui, nesse primeiro momento, essa aqui foi a nossa primeira equipe, né? E eu gostaria de falar em especial da importância né, do nosso embaixador no campus, que é o Felipe Fonseca. Ele nos deixou, né, ano passado, mas ele foi muito importante no processo de, de formulação do projeto, né, assim, de entender o que de fato é o Equipédia, porque quando o Ministério de História de Atividade Ocidental, a gente não tinha essa, essa preocupação em produzir verbetes destacados, né? Na verdade, quem, quem nos é, apresentou essa questão foi o próprio Felipe, né, Falando assim, poxa, vocês estão desenvolvendo conteúdo de qualidade, por que, que vocês não pensam em destacar esses verbetes? E daí surgiu essa ideia né, de, de produzir de fato verbetes destacados. Então sempre que no início do projeto a gente avisa aos voluntários que não sabem, né, que a gente não quer só editar, né, não quer fazer um complemento ao, ao verbete. A gente quer produzir um verbete de referência. Né? É, então, o, a nossa literatura é grande, né, vocês veem que os primeiros... No vídeo vocês também vão ter oportunidade né, de conhecer todos, que foi bastante gente. Aí depois, começa a reduzir. Porque aquelas pessoas que, que, tão, que editaram a primeira vez, muitas vezes ainda, ainda estão empenhadas também com o verbete delas porque a gente vai lançando esses verbetes, é o problema que eu falei para vocês desse, desse curto período de tempo que é o semestre, que na verdade não são seis meses, né? de forma geral, são quatro meses, quatro meses e meio. Hum? É, então elas ainda estão empenhadas com o processo porque, do processo de, de edição do verbete. Que a gente primeiro lança o verbete, está né? pronto, mas não está destacado, né? não está não tá completo ainda. Então a gente lança o verbete. Para a divulgação dele e depois a gente trabalha com a, com a questão do, do destaque, né, de melhorar aqueles conteúdos que não ficaram prontos até o momento, é, de fazer os verbetes que nós chamamos de verbetes secundários, que são aqueles verbetes que estão interlinkados em vermelho, né, no, ao, ao longo do verbete principal né, que a gente trabalha. Então, além desses verbetes é, principais. Tem os secundários, né? Que aí, sim, a gente trabalha com tradução, se já existe em outra wiki referenciada, né? Que algumas vezes também não tem referência, não tem como utilizar né? a tradução. Ou, então, a criação de um novo conteúdo, né? É, então, a, a, a segunda turma, a próxima turma, ela sempre acaba sendo menor, né? Com outras pessoas. É, aqui, a gente, né? nessa primeira turma, a gente tem também... Não só alunos da graduação, né? o nosso projeto sempre acolheu também alunos após pós-graduação. Aqui a gente já tinha alunos da pós-graduação é, e na segunda também continuamos com essa questão, né, alunos da pós-graduação e alunos da graduação. Né? Essa é a nossa terceira turma também de usuários né? e a gente abriu né, para remoto, também para participação remota, e aí não deu uma para fazer a nossa foto, né, todo mundo junto, porque não tinha mais como juntar as pessoas, né, que estavam em outros lugares. Tá? Então outra coisa que eu gostaria de falar é sobre essa questão da, da edição mesmo dos verbetes em si, né. No começo nós achávamos que uma pessoa daria conta de fazer o verbete, desenvolver esse verbete. Tanto que, os primeiros verbetes que nós lançamos, a maioria, a grande maioria, era de editor único. É, eu e o Rodrigo, a gente faz um trabalho mais de, é, de orientação desses verbetes. Né? Nós orientamos a bibliografia, se precisa, nós re, reescrevemos algumas partes, né? Mas quem faz a leitura e escrita, de fato, do verbete são os voluntários. Né? São essas pessoas que estudam aquele tema. É, muitas vezes a gente até compara assim, a um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, que é uma carga bem grande de leitura. Então, o que a gente foi vendo é que esse editor único é muita carga de leitura, escrita e envolvimento e que não, a gente não deveria continuar nesse nessa linha, né, mas se incentivar as pessoas a editarem em dupla, pelo menos. Né? E foi aí que a gente mudou um pouco também a dinâmica do projeto, parando de é, fazer verbetes de edição única de usuário, né, para de edição múltipla. Né? Então, hoje em dia, a gente sempre recomenda isso, né, e tenta achar um, uma dupla para a pessoa, né, quando ela não tem, né. Os verbetes, então, é, destaque, né, que são o nosso, o nosso principal objetivo. Dentro do é, projeto. Só, nós... Oi? Desculpa, te interromper. É, só é, pedir para você encerrar nos próximos minutos, porque a gente está com muito um tempo. Ah, um sim, sim. Desculpa, sim. desculpa mesmo. Não, não tem problema, já estou terminando também aqui, não tem muita coisa para mostrar. Obrigada. Nós publicamos é, dez verbetes principais, tá? é, desses dez verbetes, nós destacamos até o momento seis. Né? um pouco mais da metade e nós produzimos além disso 103 verbetes secundários né? então vocês percebam que a produção daqueles verbetes de, de complemento à leitura é bem, é bem grande né? então só mostrando aqui quais são essas são as imagens que a gente usa para divulgação na UFSC também e pelo Facebook, mídias sociais né é, são esses esses foram cinco né como falei para vocês no início a gente achava que ia dar conta de revisar todos esses verbetes né, são muitos então foram esses cinco verbetes deles foram destacados o antiquário história do tempo presente e o escritório né escola metódica história global não foi a gente não enviou para destaque porque considera que não são verbetes ainda de excelência né. em 2019 um aí nós diminuímos drasticamente né para três verbetes que História Pública é destacada, História dos de Conceitos é Historicismo é destacado, né? os três nós destacamos. No 2019 2, nós publicamos dois verbetes, né? que é esse aqui, o Romance Histórico, que não, não foi destacado, e o Filosofia da História, que está pronto para destacar a gente só tem que começar o processo de candidatura. Né? E nós temos um outro verbete que está inacabado, que é o Luminismo de Café. Então, nesse, nessa nossa próxima etapa, nesse semestre, e talvez o próximo também, a gente não quer pegar mais nenhum novo verbete para editar, né? a gente quer finalizar as assim, nossas pendências, né? terminar o iluminismo de vocês. Tem um só que está um verbete que a gente está com ele, que é a memória História, histórica, que a gente está desenvolvendo, né? E destacar aqueles verbetes que a gente não destacou. Né? Esse é o nosso principal objetivo agora. Tá. É... Eu só, só gostaria de mostrar uma última coisa que vai demorar dois minutos para vocês. Que. Eu vou colocar esse daqui. Que é como é que a gente escreve né, na página de teste? Como é que é a nossa rotina de edição. Então, essa rotina, ela, como eu falei, né, no, na história da atividade a gente fazia em Word, e aqui a gente faz nas páginas de teste do, do usuário. Normalmente, essa página de teste, ela é de algum dos monitores, né? E aqui, a gente deixa esse conteúdo, o que é para revisar, o que não é revisar, e como é que a gente né, trabalha, com cada um fazendo a sua edição aqui, colocando o seu nome, para ficar mais fácil de... Né? É. Então, é isso. Queria agradecer novamente né, a possibilidade de participar e mostrar um pouco do, do meu trabalho dentro da, da webtech. Flávia, muito obrigada a você. É, eu acho esse seu projeto lindíssimo. É um dos meus favoritos, se não o meu, meu favorito dentro das plataformas. É, eu, como também historiadora, eu tenho um carinho especial. Até era uma curiosidade minha te ouvir falando, porque como eu te disse até por e-mail, eu acho impressionante uh, o fato de você utilizar justamente a matéria de teoria da história, porque também é, foi uma matéria que eu tive dificuldade na graduação, isso que você falou de fato se aplica, e essa é a minha curiosidade é justamente como se adequa esse conteúdo que às vezes é tão abstrato né, com os estudantes, uma plataforma que nem é a Wikipédia. É realmente muito interessante. E obrigada pela apresentação. É, bom, agora a gente está, tá, um, claro, um pouco atrasado, a gente ainda tem alguns minutos, a ideia era que fosse até as quatro, é, mas se vocês quiserem fazer algumas questões, tanto para o Lira como para a Flávia, ou também para mim, é, vocês podem fazer. É, a ideia é que também a gente pudesse ter esse momento de conversa agora no final. É, vamos ver também se tem alguma é, questão aqui. Acho que a, a Thaís tinha falado, é, Flávia, sobre é, fazer verbetes mais completos, né? é, pensando mais com qualidade e não tão grandes. Né? Acho que é uma coisa que talvez, não sei se você quer comentar. Você chegou a comentar durante a apresentação? Ah, a Emília falou que quer perguntar aqui também. Emília, você pode perguntar se quiser. Gente, boa tarde. Boa tarde. É, eu, primeiro, dizer que é, já acompanhava o trabalho da Fávia, também pessoa que fez de História Moderna, são projetos inspiradores. Mas eu queria fazer uma pergunta, algumas são é. para a Giovanna né, e outras para vocês, de uma forma geral, quando desenvolvendo as, as atividades. Primeiro, eu queria saber como é que se dá a relação de vocês com os avaliadores porque, em grande medida, eles não têm conhecimento na área específica é, que os verbetes são produzidos e, às vezes, têm é, posições que não estão é, não relacionadas ao conteúdo e barram é, por questões mínimas em relação à plataforma e, muitas vezes, nem, nem é, no meu ponto de vista. Então, eu tenho uma lista de verbetes em sala de aula que não foi publicada por essas... Questões. É, se tem uma possibilidade, se tem uma previsão dessa interface, das mensagens e das contribuições dos avaliadores ser é mais amigável. Tinha muita gente também perguntando aqui, me chamou a atenção como é que a gente faz para destacar os verbetes e o que é que significa realmente é, destacar os verbetes. E eu tive uma grande dificuldade de fazer os verbetes. É, sobre biografias de pessoas vivas, de intelectuais. A gente chegou a produzir um sobre Paul of Joy. a gente foi atrás dele, tentou, né, conversamos, pegamos dados, e no final das contas, a gente não teve condições de colocar. Um outro verbete também que a gente produziu e não conseguiu publicar foi um sobre o do Robert Slenes. E uma das questões que o avaliador me colocou, que a gente desistiu de publicar, Primeiro, porque não podia fazer biografia de uma pessoa viva, segundo, porque só não, não podia usar nas referências bibliográficas a obra do autor que a gente estava discutindo, e, por fim, e aí eu vou encerrar para né, dar mais chance para as outras pessoas, a gente colocou um link de um documentário sobre o Roberto Juínez, e, por conta disso, o avaliador foi lá e retirou o nosso verbete do ar. E aí eu queria saber se a, a questão do hiperlink, já que é uma plataforma toda no ambiente virtual, utilizando uma série de recursos, por que, que o link dos uhum. vídeos não podem ser colocados também? É isso. É, acho que eu vou começar tratando de algumas questões que você colocou, acho que depois acho que a Flávia pode falar algumas coisas. É, então, nas plataformas wik nós temos bastante dificuldade com essa questão do copyright, então, de fato, se você coloca vídeos de uma pessoa que ainda está é, viva. É, esses vídeos, essas mídias precisam estar numa licença aberta, né? Então, isso é uma coisa que é, geralmente usuários novos têm bastante dificuldade. Eu não sei se é o seu caso, se você conhece e até que ponto, como que você colocou esse link ali para esse vídeo. Tem a possibilidade mas, de, mas, de mas colocar... Nas referências bibliográficas. Ah, nas referências, tá. É, eu teria que dar uma olhada nisso em específico, mas dependendo de como for, é que assim, né? a Wikipédia tem esse lance da, das referências terem que ser referências secundárias. né? Então, por exemplo, uma pessoa viva, é, uma biografia de uma pessoa viva, as, as referências que a gente tem que usar, que a gente deve usar, são referências secundárias, ou seja, um veículo jornalístico falando sobre aquela pessoa, ou então uma pesquisa falando sobre aquela pessoa. E eu acho que aí eu já entro para responder a sua primeira pergunta, que é com relação é, a, a essa a, a, a, editores barrarem o conteúdo, né? eu acho que e aí barrarem, é, você disse ali, talvez sejam pessoas que não tenham tanto conhecimento sobre a, sobre o sobre o assunto ali, eu acho que é muito importante então reforçar as referências, né? A gente sempre fala que o verbete é tão bom quanto as referências que estão nele, que estão que estão nele. Então, se você coloca referências ali que provem o que você está falando, não tem como aquele usuário é, discutir com você, de certa forma. Até tem como discutir. Vocês podem discutir, é, definir o, que, que, é, o que, que seria bom ou não naquele, naquele verbete. Tem a página de discussão do verbete para isso. Mas, tendo as referências, e estando nas referências ali de alguma forma, tem como você, então, é, fazer um, um bate-volta, né? ter ali um argumento para conversar com aquele usuário. E de certa forma, também é difícil essa relação com os usuários, porque tem alguns que chegam um pouco mais com o pé na porta, tá, quase, né? Então, é uma dificuldade que se tem. Então, o que eu indico também é sempre que você, você, né, Emília, mas vocês também que estão aqui, é sempre muito importante é colocar esses verbetes ligados a um programa de educação, né? Então, deixar claro que as atividades estão feitas ligadas a um programa de educação. Então, a... A, a, o modo que esses usuários é, vão falar com vocês ou com os, os, os alunos que estão editando muda um pouco porque ali se entende então que é quase num fazem um processo experimental né? então, aí eu não sei se você já esses verbetes que você edita se eles estão ligados a uma página de um projeto mas seria bem interessante seria, é, não estou, então seria bem interessante fazer isso porque aí tem um laço né? e aí claro usar o outreach dashboard para acompanhar suas edições e aí tudo fica muito mais também profissional e você consegue ver os resultados e acompanhar bem o que está sendo feito. E eu acho que aí, Flávia, se você quiser, já que você estava falando sobre os verbetes uhum. destacados, se você quiser responder a pergunta destacados só para a gente... Uhum. Só, antes, queria cumprimentar isso que você falou. É bem importante mesmo essa questão de, de todo mundo estar tá vinculado, né? Por exemplo, eu mostrei, eu mostrei ali a, o bannerzinho que fica na página de discussão dos verbetes que a gente edita. Mas também na página de discussão dos wikipedistas que estão com a gente, tem uma marca também indicando, olha, essa pessoa edita no projeto Teoria da História na Wikipédia. E daí, eventualmente, até já entraram em contato comigo, né? Que o, o editor está lá, né? Aprendendo a fazer mexendo, apesar da capacitação que a gente dá, né, é, aí entra lá e conta para mim, olha, esse usuário, ele não está editando corretamente, o verbete que ele fez está para está para exclusão, né, para votação, para pra exclusão, então isso acontece mesmo, mas quando está todo mundo junto, é mais fácil a percepção de que aquilo ali é um projeto educacional e as pessoas estão aprendendo, né, é Sobre a questão de ter pessoas que não são especialistas, avaliando o, o conteúdo que a gente produz, eu acho, assim, até agora, todas as interações que a gente teve foram muito positivas e nos, e nos fizeram refletir sobre a nossa prática, né, sobre aquilo que a gente estava fazendo. Por exemplo, nós tivemos uma, uma discussão que nos, nos fez ver alguns vieses. É, se vocês olharem é, no, no histórico do verbete História Pública, vocês vão ver que a, a imagem principal desse verbete não era essa imagem que está hoje em dia. Era uma outra imagem, também uma, é, uma, uma montagem, né? misturando passado e presente, mas ela tinha como fundo, o fundo dela tinha uma bandeira do PT, do, ainda do Haddad, sabe? Era assim, era muito discreto, muito discreto mesmo, mas tinha, estava lá, né? E o usuário falou assim, olha, isso daí eu acho que vocês estão né, infringindo a política de conflito né, de interesse. Né? Isso aqui não está certo. E, de fato, a gente teve que reconhecer que, que não tinha visto, né, não foi intencional. mas A gente não tinha visto, não tinha essa, esse olhar né, de experiência que a pessoa tem já dentro da plataforma. E mudamos. Né? E outras coisas acontecem também. No início, então, as questões de formatação, do verbete, né, que é um critério para destaque, pesou bastante. Nos, assim, sempre muito... E é um processo que hoje de aprendizado, que vai ser um processo constante de aprendizado. A sua questão sobre biografia de pessoas vivas, olha, nós tivemos muito problema no início. Logo que a gente começou a editar na plataforma, nós criamos... Ai, não lembro, mas seis biografias de pessoas vivas. Todas elas, quase todas elas, foram para eliminação, eliminação. Né? É, não sei se foi semi-rápida, uma coisa assim, mas todas foram. Por quê? Porque a gente não tinha essa malícia ainda. Não, não dominava a, a, a plataforma, né? A gente colocava de referência entrevista com o autor, que não é uma fonte confiável. Né? Coisas assim, desse tipo, sabe? É, referência do currículo látis coisas assim que não valem, né? Então você tem que provar que aquela pessoa é notória. Aí tem que ver, tem prêmio. Se tem prêmio, <risos> é, é, é quase sempre garantido, né? Tem lá as duas referências. É premiado, né? Ganhou um prêmio? É, depois, o Lovejoy que você se né? Que fez, que fez o verbete. Com certeza é notório, né? É A pessoa notória. Falta, talvez, adequar ali as referências, né? A qualidade das referências talvez seja o que está impedindo, né? Um pouco esse verdade. Mas é basicamente isso, é... é aprender, né? Aprender, ouvir, aprender. E cada dia mais conhecer a Wikipédia para editar melhor, né? É, Flávia, tem uma outra pergunta para você, é, do Alessandro. Ele pergunta, Flávia, você poderia destacar um pouco mais os pontos positivos e negativos de trabalhar VBs com uma turma durante um semestre letivo, com todos os alunos sendo obrigados a participar? Finalmente, você recomenda essa prática? Oh, de forma geral, os alunos me diziam que gostavam. né? Eles achavam muito, muito legal essa questão de, de levarem o conhecimento para fora de verem aquilo que eles escreveram publicado numa plataforma como a Wikipédia, que tem muito acesso, eu sempre mostrei para eles, né, é, o acesso diário dos verbetes, e isso eles ficavam sempre muito né, assim, é, é, impactados, né, é, mesmo em assuntos que são às vezes obscuros, né. Mas o... isso eles achavam fantástico, fenomenal, né? E alguns comentaram comigo que no final do ano mostravam para os parentes, olha aqui o que eu publiquei, está na Wikipedia, eu que escrevi lá né, na, na minha universidade. Então, eles gostavam bastante. Só que, assim, eu recomendo fazer uma coisa mais estruturada do que eu fiz, né? Com o um embaixador, com alguém que possa dar um suporte para eles, que eles se sintam, um pouco o que o Lira falou também, né? Que eles se sintam mais confiantes, de que vão vencer a plataforma, né? Porque é simples, é simples estar na Wikipédia, mas tem muita regra, tem muita coisa né, que você tem que aprender para não ter o seu conteúdo revertido, né, e não passar muito problema ali de dentro. né? Então, assim, com uma, um suporte melhor, né, dado por um embaixador, eu acho que funciona super bem. Né? Grupos maiores também eu acho que funciona super bem, porque tem gente que gosta mais de escrever, tem gente que gosta mais da edição mesmo, gosta da plataforma, gosta de procurar a imagem no Commons, né? Então, você pode, o grupo, ele pode se organizar de, em setores também, né? Nem todo mundo precisa estar fazendo a mesma coisa. É, então, eu acho que isso também ajuda e ajuda na, na hora do professor também fazer esse trabalho de orientação, né? Que vira quase uma iniciação científica. Verdade. é Eu queria fazer uma pergunta para o Lira, na verdade, que é uma curiosidade minha, é, não sei se, se você já chegou a pensar sobre isso, responder isso em algum outro momento, mas você sente uma diferença entre fazer os projetos de educação na Casper Líbero e fazer os, os, seus, os seus cursos dentro das plataformas de Wikimedia na Casper Líbero e na, na Universidade de São Caetano do Sul? até por, por ser uma, porque uma é uma universidade, né, a outra é uma faculdade, então tem um tamanho menor, e aí tem essa diferença de, regi de região, né, e aí eu queria entender o que você sente assim, de diferença nas duas. Na verdade, eu só consegui desenvolver na USPES, na, uh, na pós-graduação, a Humanidades Digitais, aquele uh, Curso, mas é sempre lembrando assim que a gente não editou a Wikipédia, né? Não é bem esse o, o meu, ou, ou não era naquele momento. A gente estava tentando criar conteúdos educacionais livres, né? Era uma outra proposta, assim. Então eu só tive essa experiência lá. Mas o que eu sinto é que todo, é, no, na pós-graduação, quando você fala de Wikipédia. É uma desconfiança ainda impressionante, assim. É, mas é um nível de, de desconfiança, sim, mas muito é, antigo, né? Assim, parece que aquilo se reproduziu de um jeito que as pessoas bloquearam. Ou seja, não, eles não entram na, na discussão. E entra muito com o pé atrás, entra de uma forma atravessada, você defende edição, melhoria de verbetes, ele acha que você está falando para que as pessoas usem, unicamente a Wikipédia como fonte, assim, você está falando que é uma metodologia ativa de produção de conteúdo, e, ah, fala, ah, e aquelas brincadeirinhas, assim, ah, só agora é só acessa a Wikipédia, vai usar a Wikipédia na, na sala de aula como fonte, bom, eu também não vejo problema nenhum nisso, mas a questão é que toda a metodologia ativa envolvida faz uma diferença, e agora a única coisa que eu sinto de dificuldade é encaixar isso dentro da sala de aula, no curso de pós-graduação acho que você tem um pouco mais de liberdade, mas na grade curricular você, é como se você enxertasse uma experiência dentro da grade. Uhum. E é isso que eu acho que fica um pouco complicado. O aluno, às vezes, fica... Às vezes, dependendo de como você faz, fica uma sensação de que, sabe, foi um enxerto que você fez para tentar criar uma experiência dentro de um programa que não, que não, não foi feito para integrar esse tipo de atividade. Né? Eu, eu sinto, às vezes, que acontece isso. A gente parece que está fazendo um enxerto. o conceito nos vende junto, sabe, com o programa. É, eu concordo com você, assim. Eu acho que é um pouco, talvez, é, porque utilizar as plataformas do Wikimedia na sala de aula é uma coisa ainda muito nova, né? Então, a gente ainda está pensando em como se apropriar disso, em como utilizar novas tecnologias, no geral, na sala de aula, né? Então, a gente ainda tem muito professor que tem dificuldades às vezes, em passar em slide Então, imagina fazer um projeto todo tecnológico, numa plataforma livre, que você tem que pensar em copyright, em, em é, é, digital literacy, né, que você mencionou em vários momentos, né? Então, como que você adequa isso, né? Isso que você estava falando também no começo, da existe um preconceito muito grande, né? Ainda. E eu, bom, eu sou um pouco né, millennial, geração, né, <risos> bem mais nova, mas eu lembro de porque, assim, quando eu estava no ensino fundamental, já tinha a Wikipédia, e aí eu lembro das professoras me falando muito diretamente que a Wikipédia era uma coisa ruim. E aí, depois de vários anos, né eu tenho um irmão bem mais novo do que eu, e ele está no ensino fundamental, e ele fala para os colegas dele que eu trabalho é, com a Wiki, e aí a, a, a, o que ele me conta é que a resposta é sempre um pouco de desconfiança. Né? Ainda se tem essa é, essa postura de desconfiança e é de fato uma coisa que se constrói ali na escola ainda, né? então a gente precisa também fazer um trabalho de base de é, orientar professores com relação às plataformas e dizer que olha os alunos vão utilizar não adianta a gente fingir tapar os olhos uhum. e falar não não, não vão utilizar que eles vão entendeu então, é melhor que a gente abrace e oriente a como utilizar do que simplesmente fingir que não existe fingir que e, e falar não usem né? então e isso é uma coisa também muito é, real no contexto brasileiro. Né? Às vezes eu já viajei algumas vezes para conferências fora do país, sobre a Wiki, e aí conversando com outras pessoas, conversando até com colegas é, portugueses, eles falam que a, essa postura não existe lá. né? Então não se tem esse preconceito. Esse é uma coisa bastante, pelo menos me parece, bastante característica do contexto brasileiro. Né? A gente tem muita gente, tem... Né, tem muitos jovens utilizando as plataformas, então acho que se, tem, se cria essa desconfiança um pouco por causa disso. Né? Por exemplo, a gente viu hoje no começo da reunião que entrou um grupo e começou a, a, a zoar aqui com a, com a reunião. né Então, isso acaba acontece acaba acontecendo também nas plataformas. né Então, de fato, é um, é um, é um universo complicado. De eu, eu, eu tenho a postura de que, devemos orientar professores também, não só os alunos, que aí os professores possam, podem orientar os seus alunos a utilizar corretamente. Só algumas, algumas considerações aqui. Gente, é, é, eu acho que está na hora da gente encerrar, porque a gente já passou bastante tempo do horário é, previsto. Eu não sei se alguém quer fazer uma última pergunta ou algo assim. Valério, acho que você tinha dito que queria perguntar alguma coisa. Ah, é. Ah, eu não estou te ouvindo. Não está saindo o seu som. Não está saindo o som, galera. Desculpa. Talvez valha a pena escrever aqui, se você quiser, ou então depois a gente talvez... É... Bom, é, então, é, convido vocês para participar da próxima oficina, que vai ser dia 15 de julho. Como eu disse anteriormente, é, vai ter a presença da diretora do Museu do Piranga, que é a Solange Lima, e do Valério, que era a pessoa que estava querendo fazer a pergunta agora também. Ele tem vários projetos também na área de biológicos. Eu sei que a gente ficou aqui muito na área de humanas. Acho que história é, uma, é um universo que tem muita presença nas plataformas, principalmente na Wikipédia. Então, é importante se falar sobre isso, como se constrói é, esse conhecimento sobre essa área. Mas também é importante falar sobre as outras áreas, é, que às vezes são as áreas que nós temos mais dificuldades até em construir o, o conhecimento nas plataformas. Então, é isso. É, ah, e o Valério aqui chegou a perguntar: como a Lira e a Flávia enxergam a recepção das Wikis em suas instituições? Não sei se vocês puderem responder rapidamente. Sei. Posso começar? <risos> Bom, aqui normalmente a receptividade é muito boa. Todo mundo acha fantástico. Sim. Claro, tem isso que a Giovanna fala, né? Ah, né? O que pede. As pessoas. O que, o que, é que tem uma diferença, né? É, de leitores e editores. Eles acham o máximo reformular aquilo que está errado na Wikipédia. Porque está de acordo com a concepção que eles têm que a Wikipédia é tudo errado. Né? Então, eles acham muito legal o projeto. Por causa disso. Não só de né, o, o teoria, como também o projeto de edição em sala de aula. Né? Então, de forma geral, aqui é muito, muito bem, bem visto. Assim. E por todas as outras pessoas também que eu tenho apresentado o projeto né, nesse cenário. Eu acho que na Casper o João tem feito um trabalho assim, forte, né? Ele aqui fez um trabalho bem, bem, bem forte de, de convencimento e de evangelização, né? Foi forte assim. Em São Caetano eu ainda sinto que, que o pessoal precisa entender um pouco melhor. É um, um pouco um pé atrás assim na discussão. Mas na Casper eu acho muito forte, aí, graças ao evangelizador João Pechansky. É, não tem ninguém que passe pela Casper que e não saia convertido é. no mundo da Wikipédia. Né? Mas, enfim, gente, obrigada, foi ótimo. É, espero que vocês possam participar da próxima. E entrem em contato comigo se vocês tiverem dúvidas ou quiserem é, continuar ou começar algum projeto. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada, tchau, gente. Foi um prazer tchau, aí, gente. tchau, gente. Tchau, tchau pessoal. Obrigado, Jira. Tchau, tchau, tchau. meu você, você tem que parar a gravação. É, eu vou parar aqui agora. Vamos ver como é que é. Vamos copiar esse chat que tem bastante link. Como é que faz para parar? Ah, ter a gravação.